Quem aí está a fim de se livrar daquela gozada rápida que só te traz vergonha e autoestima baixa, hein? Exatamente hoje vou te contar uma dica infalível para ajudar na ejaculação precoce, um mal que muitos homens sofrem, essa merda de gozar rápido. Então já deixa seu like aí e vamos para o que interessa. Essa dica que trago hoje já foi testada e aprovada por mim e vários outros homens. Com isso a sua ejaculação precoce vai ficar no passado. Vai passar bem longe de você, nunca mais vai sofrer por gozar rápido mais e deixar a sua parceira na mão. E falando mal de você por aí. E o melhor de tudo, essa dica é totalmente natural, 100% saudável. Não te faz mal nenhum. Não possui nada de químicos, desses que você encontra por aí em outros canais. Está disposto a começar hoje? Quer acabar com esse problema? Então se inscreva no canal aí para fortalecer e ajudar muitos outros homens que também sofrem desse mal que a ejaculação precoce. Ative as notificações também para sempre receber as novidades e dicas aqui do Everton. Fechou meu irmão? Agora vamos lá. Sei o quanto é foda na hora H na hora que está com a gata, pronto para satisfazer ela e o seu amigão já vai logo te dando sinais que o leite vai sair. Isso é uma merda. Eu já passei muita raiva com isso rapaziada, já passei muito mal, por isso eu já testei várias coisas. Já tentei vários jeitinhos e sempre morria na praia. Sabia que tinha algum jeito, mas não sabia onde encontrar e também não tinha dinheiro para pagar caro nos tratamentos que ter por aí. E que ainda iam te fazer tomar remédios que fazem mal para o organismo. Para encurtar, um amigo meu, para minha surpresa. Em uma conversa de bar me confessou que também tinha esse problema. E me mostrou um vídeo de um tratamento que curou totalmente a ejaculação precoce dele. E foi aí que abri a minha mente, por ser natural. Assisti o vídeo e comecei a aplicar o que eles ensinam e para minha surpresa, sem remédio. E na primeira semana já comecei a ver resultados. Pensei em um cara que queria transar enlouquecidamente para comprovar os resultados. E continuei aplicando. E aí foi só alegria. Hoje não sofro mais, não gozo mais rápido e tenho o controle total da hora que vou gozar. O que eu fiz para ter essa reviravolta foi ver esse vídeo. Vou deixar o link dele aqui na descrição e nos comentários. Você pode assistir esse vídeo para entender como funciona. Esteja preparado. A mudança que você vai ter será incrível. Essa dica é para acabar definitivamente com a ejaculação precoce. Agora é com você. Meu camarada eu vou fortalecer ainda mais e vou ajudar os manos aqui do canal com uma receita top demais que pode ajudar a ganhar uns minutos aí na hora da trança as plantas chapéu de couro e catuaba podem ser preparadas em forma de chás e são indicados para tratar a ejaculação precoce além dessas duas o óleo de cravo da índia possui vários efeitos benéficos para o tratamento da ejaculação precoce porém eles sozinhos Seja em forma de chá de outro jeito não resolvem o seu problema de gozar rápido. É preciso aprender como pessoas que já passaram por isso se curaram, e que realmente conseguiram a solução. E como os profissionais ensinam de maneira totalmente natural como resolver a ejaculação precoce. Somente assim você vai poder tratar desse mal o mais rápido possível. Dessa forma sugiro que clique no link que está aqui na descrição e nos comentários. Assim você vai ter acesso ao método que realmente elimina e acaba de vez com a ejaculação precoce. Isso vai curar de vez. Meu irmão. Rapaziada, agradeço mesmo vocês. Fiquem na paz e até mais.